E aí gente, todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E cara, seguinte mano Muita gente tava pedindo demais Muita gente tava me cobrando nos comentários dos meus vídeos Ultimamente, sobre o meu cabelo Azul, e eu falei, poxa Tô fora de casa, eu não estou em São Paulo E eu moro em São Paulo, pra quem não sabe Eu estou em Santa Catarina, então eu tava muito longe Só que eu tinha um cabeleireiro aqui em Santa Catarina Porém eu não consegui marcar um horário com ele Tá de e tudo mais, e pra pintar o cabelo Não é com qualquer pessoa, e mano Eu falei, não dá mais pra esperar, a gente vai ter que tomar alguma providência e por esse motivo, mano, a gente decidiu Fazer caseiro mesmo, pintar aqui Vamos lá comprar tinta, e hoje esse cabelo Aqui vai ficar azul Feito em casa, tomara que fique bom É sério, eu espero mesmo que fique Muito bom, a gente vai filmar tudo Então se prepara aí, vai ser muito doido uh! Cara, eu confesso pra vocês que eu tô com muito medo Porque assim, não é pintar o cabelo, sei lá, de loiro algo do tipo, algo mais convencional É pintar de azul, cara, e se não ficar bom Eu vou ser obrigado a raspar o meu cabelo mano. eu não quero isso, é sério mesmo Tô com medo pelo fato de que vai ser uma coisa Caseira, a gente vai fazer aqui. Eu e meu irmão, mesmo, vai ser um cabeleireiro experiente. Mas já se mascar. vai ser uma diversão total. Olha aí, a gente tá mostrando aqui, ó. Agora a tinta <risos> não, e o um potinho de margarina. <risos> <risos> é. Já até troquei aqui de camisa. Botei uma camisa velha aqui, ó. A camisa antiga do cartão Bolsonaro, ainda fazendo propaganda aqui e uma toalhinha aqui, né, pra não sujar. E mano, tô com medo. Ai. E aí tá pronto o meu cabeleireiro? Vou até a roupa... Olha <risos> aí, ó. Pra gente fazer realmente uma pintura aqui, ó, pra me tornar o um mago de gelo. E, mano, nenhum tá preparado o negócio, o esquema? Jirinho, se mostra aí, mostra a o meu look de hoje pra fazer essa pintura aí. É, cara. o look, o tem que botar a roupa até pra... <risos> até pra pintar o cabelo dos outros. Cara, deve estar a coisa mais linda desse mundo, que <risos> esse papel alumínio uhum. aqui na cabeça. <risos> deve estar muito feito. Ai, é difícil, assim, esse é o processo pra poder se transformar em mago de gelo. Galera, <risos> seguinte, tô aqui, olha, virado um mago de fogo, tô pegando fogo aqui. Eu gostei pra caramba desse efeito aqui, o pessoal achou tudo feio. Eu já achei engraçado, cara. Legal, o primeiro passo já foi concluído, meu cabelo era pra ficar mais claro, né? Tô parecendo os Belgas TV na primeira, <risos> na primeira vez que pintou o cabelo, né? E, mano, agora é a hora de transformar ele, de pintar agora de azulzão. E vai ficar muito massa É sério, comenta aí o que vocês estão achando esse processo aí João loiro Mano, que estranho, é sério Que doido Lembrando que a primeira vez que eu pinto meu cabelo Nunca pintei meu cabelo, era 100% natural E agora tá assim, ó, doideira Uou. Então, pessoal, agora a gente tá passando a tinta mesmo, né A gente só descoloriu E agora é a hora da tinta, né A tinta azulzinha e mano, eu tô muito empolgado pra saber como que vai ficar, qual que vai ser o resultado. Como você tá se sentindo? Muito o bem. Cabelo quase finalizado. Doeu um pouco, obviamente, né? Queimou bastante. Mas tudo certo, cara. O importante é que vai ficar legal. Então, gente, ó, o bigodão tá quase pronto. E daqui a pouquinho já vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado aí. Então, gente, espero que você tenha gostado aqui dessa transformação No cabelão azul Eu curti pra caramba, cara Eu vou falar pra vocês, eu gostei demais do resultado Um monte de gente já falou que ficou legal Então deixa aqui nos comentários o que você achou aqui Obviamente eu não consegui fazer, nem né? pintar o bigode Nem a barba, porque, enfim É muito ralinho ainda E eu dei pra caramba, porque descolorante dói Então não seria um processo muito legal Mas acho que o fato só de estar o cabelo assim pintado Promessa paga, consegui pintar o cabelão de azul Eu curti pra caramba, agora vamos ver como que o pessoal vai reagir Nas duas quando eu passar, né, mano? <risos> cabelo azul, bem chamativo então deixa nos comentários, eu quero saber o que vocês acharam também, beleza? Eu achei bem interessante o pessoal botou na cor azul, mano, e o fato de eu me transformar no mago de gelo do Clash Reale porque querendo ou não, o mago de gelo foi a minha primeira lendária, e é uma lendária que eu brinco com o pessoal que me persegue aí, né, minha primeira lendária aí, que vai pro nível 3 e tudo mais, essa carta vem demais pra mim, e o pessoal sempre zoou, brincou com ela e comigo, com o mago de gelo e com o Elvigodão, então cara agora fizemos essa junção aí, estamos mais conectados ainda, mas eu tô muito feliz, então eu conto com o like de vocês Aqui embaixo, com a participação de vocês Então compartilha esse vídeo pra um monte de gente aí E lembrando que agora eu tenho poderes, né, cara? Se eu quiser fazer o seguinte, se eu quiser congelar a parada Aqui, ó, é só estralar o dedo aqui <risos> E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nesse ar meio congelante, nesse ar meio gelado É isso aí, um beijo no coração De cada um de vocês e valeu!